Tudo bem? Aqui Henrique Bonney vamos falar hoje sobre é, é, como utilizar a bússola declinada, ok? Para que você possa é, se movimentar em campo e utilizar a bússola junto com o mapa ou um mapa junto com a bússola, ok? Existem é, duas formas de se trabalhar. Uma coisa é a bússola que aponta para o norte magnético e outra coisa é o mapa que aponta para o norte da quadrícula. ok? Se você simplesmente usar a bússola e o mapa sem saber resolver essa conversão, fatalmente e automaticamente você vai é, é, se dirigir, se deslocar para destinos diferentes de onde você quer ir. Vai ter algumas complicações aí no caminho, vai ter alguns erros no caminho. Alguns erros de planejamento, de percurso, de deslocamento, né? Podem te causar alguns prejuízos. É, tanto no mundo outdoor quanto em corrida de aventura, o que se faz é preparar essas informações antes de ir para campo. Okay? Então, é, tanto para converter o mapa para bússola ou converter o uso da bússola com mapa, existem... É, pelo menos aí três formas mais utilizadas. A primeira delas que todo corredor de aventura faz é encontrar no mapa o pé de galinha, né? o, o cálculo de declinação do mapa, fazer a conversão para o ano que está utilizando o mapa e criar uma segunda camada em cima do mapa, uma segunda camada de quadrículas. É? ao invés dele utilizar a quadrícula do mapa que aponta para o norte da quadrícula ele vai utilizar o norte verdadeiro ele quer utilizar o norte magnético no mapa não é? então ele acaba convertendo o mapa para a bússola então ele pega um mapa encontra o, azimuth, o norte é, magnético em cima do mapa faz a conversão Encontra a declinação do mapa e cria uma segunda camada, uma quadrícula. Ele desenha uma quadrícula, uma camada de quadrícula em cima do mapa, orientando para o norte magnético do mapa. Okay? E aí ele cria o, o norte-sul magnético e o leste-oeste magnético. Em quadrículas de 2, 3, 4 centímetros de distância, um centímetro de distância, mas ele vai criar um, um, um, uma segunda camada. E dessa forma, a partir desse momento, ele converteu o mapa para a bússola e vai se orientar pela quadrícula que ele desenhou. Que a quadrícula, como está alinhada aos azimutes é, é, magnéticos, ele vai usar a, a sua bússola sem ter que converter para a quadrícula. Okay? então essa é a forma mais é, em geral, em geral é a forma mais, mais utilizada porém ela tem a, algum, alguns lados ruins né, de, de utilizar essa forma a primeira é que polui bastante o mapa polui bastante o mapa e aí você não vai colocar só essas informações a, a, a desenhar só as quadrículas você vai desenhar a distância vai desenhar a direção vai escrever os graus nas linhas que você vai, vai seguir no mapa, vai marcar as, o, o seu trajeto, né? Então o mapa vai ficar bastante poluído, mas funciona. Se se adequar, se se adaptar dessa forma, funciona sem problema. A segunda forma de, de, de conversão, de utilização, em, em converter a bússola para o mapa ou o mapa para a bússola, é converter azimuth magnético em azimuth é, da quadrícula e depois ou azimuth da quadrícula em azimuth magnético então como o, o, azimuth, o nosso norte magnético é, aqui no brasil ele fica sempre vai estar sempre à esquerda do norte verdadeiro não é em alguns graus depende do local 18 graus, 17 graus, 16, depende do local do Brasil, até 24 graus, né? chegando aí a, a 25 graus. Então nós sabemos que sempre que é, eu tirar, para isso eu tenho que fazer o cálculo, sempre que eu tirar um, um azimuth magnético, para converter para o azimuth da quadrícula, eu tenho que subtrair. E toda vez que eu tirar o azimuth da quadrícula, do mapa, e quiser transferir para o azimuth magnético, eu vou ter que somar. Okay? Essa é a fórmula. Então, é, é, funciona se seu grupo, se você se adaptar a isso, em fazer sempre a conversão do azimuth magnético para quadrícula, e da quadrícula para magnético, pela soma ou pela subtração de cada ângulo que você obtém não tem problema o problema de, da utilização desse método é que quanto mais longa a atividade quanto mais pessoas envolvidas se elas não não tiveram conhecimento é, de grupo não for um grupo homogêneo em algum momento pode dar problema por causa do cansaço por causa da irritação por causa da tensão da atividade, pode dar um problema. Em algum momento, em vez de subtrair, você vai somar, em vez de somar, vai subtrair e vai ter um erro de 40 graus de direção. Ok? A terceira forma é, de utilização, algumas bússolas, elas vêm com um marcador de declinação, para facilitar seu cálculo de declinação. Ok? Então, por exemplo, é essa bússola aqui, ela tem, não sei se vai dar para enxergar, algumas bússolas têm esse marcador de, de declinação tanto para oeste quanto para para leste. E esses marcadores chegam aí até 60 graus a oeste e 60 graus a leste. De forma para quando você fizer o cálculo de declinação, você memorizar... Uh, visualmente esse marcador ok? e aí você sempre vai utilizar, em vez de utilizar o norte no portão da, da, da bússola alinhar o norte, a, o norte da agulha ao norte da bússola pelo portão você vai alinhar o norte da bússola ao norte da, o norte da agulha ao norte da bússola pela marcação da, da declinação então se for 22 graus eu vou sempre à esquerda eu você sempre utilizar a bússola com o norte magnético, o norte da agulha apontada para o grau 22 da bússola. E dessa forma, qualquer azimuth que o limbo giratório ou o limbo móvel da bússola me informar, me direcionar, vai ser o azimuth da quadrícula. Ok? Essa forma também é, é bastante utilizada e pode, e, e pode ser eficiente, desde que o praticante tenha prática na utilização. A quarta forma mais simples de, de se fazer essa declinação automática, sem ficar fazendo cálculo, sem riscar o mapa, ah, sem ficar é, observando toda hora se a agulha está ah, em cima do... do da marcação do declinômetro, né? Eu gosto de utilizar e fazer uma marca. E aí, em qualquer bússola que você utilizar com ou sem essa marcação, você vai poder utilizar tranquilamente, ok? Então, eu gosto de marcar, né? Então, por exemplo, a minha declinação aqui é 22 graus, então eu coloco o um marcador. E aí só funciona no caso de limbo móvel nem né, limbo giratório eu, eu coloco uma marcação em cima dos mais ou menos aí 238 graus no caso para são paulo né, 22 graus aqui a mesma coisa eu vou pegar aqui uh, mais ou menos uns 238 graus e colocar uma marcação tá vendo essa bússola também só para exemplificar ok? eu vou pegar aqui mais ou menos uns 238 e fazer uma marcação a partir do momento que eu fiz essa marcação na bússola, eu não preciso mais fazer cálculo eu sei que toda vez que é, é, eu, é, o, o, o norte da bússola deixa de ser a letra N né Deixa de ser é, utilizada, eu deixo de utilizar o portão do limbo giratório como marcação né, para fazer a, a, a, o uso da bússola. Em vez de eu coincidir o norte da agulha com o norte da bússola através do portão, eu passo então a coincidir o norte da agulha em vez de utilizar o portão. Eu passo a coincidir o norte da agulha com a minha marcação, o norte, né? Então a minha marcação, a partir desse momento, vai ser como se eu transferisse, aqui acho que dá para ver, né? Como se eu transferisse o portão da agulha, o portão da bússola, perdão, para a esquerda. Como se eu conseguisse girar o portão da agulha para a esquerda, que eu não porque eu não preciso é, coincidir o norte da agulha com o norte da bússola através do portão para mim equalizar o, o as direções para mim deixar as direções de acordo com o norte magnético né? para mim encontrar as direções para mim encontrar os azimutes então então vez de fazer isso se eu faço se eu declino a bússola marco faço uma marcação da declinação diretamente na bússola Mim, a partir desse momento, eu não uso mais o portão da, da, da bússola. A minha referência para coincidir o norte da agulha vai ser sempre a minha marcação. Como a minha, minha marcação está declinada, a partir do momento que eu fizer isso, aonde o limbo me mostrar a direção, ou seja, a direção da bússola vai ser a direção do mapa. Não vai ser mais a direção do magnética, vai ser a direção da quadrícula, ok? Então, por exemplo, como eu, eu coloquei aqui já a minha marcação e eu quero encontrar a direção 180, qual que vai ser a minha direção 180? Vou colocar aqui, 180. Como que eu descubro a minha direção 180? Se eu fosse descobrir a minha direção 180 de acordo com o norte magnético, essa seria a minha direção 180 de acordo com o norte magnético como eu fiz a marcação aqui já declinado eu vou então coincidir a minha agulha com a minha marcação ok se eu já declinei a minha agulha então de acordo com a, a declinação magnética do local a direção que a bússola começa a apontar quando eu faço esse alinhamento é a direção declinada. Se eu declinei para o norte da quadrícula, então essa direção é a direção da quadrícula. Esta vai ser a direção 160, de acordo com o norte da quadrícula. Então, esse é o azimuth da quadrícula. E o azimuth magnético seria 160, essa direção. Ok? Ficou claro? Então, com essa marcação, automaticamente eu posso, eu posso utilizar a bússola tanto com azimuth magnético quanto com azimuth declinado. Se eu declinei para o norte verdadeiro, né, que é o norte geográfico, ou se eu declinei para o norte da quadrícula, eu vou utilizar minha bússola, então, vai servir para essas duas direções, de acordo com a minha declinação. No caso aqui, como eu declinei eu fiz a declinação é, em, em relação ao norte magnético e o norte da quadrícula, a partir do momento que eu marco minha meu norte magnético, o norte da agulha, em cima da minha declinação, o, a referência do meu limbo giratório, ou seja, a direção da bússola, vai ser declinada. Vai ser em direção para onde eu declinei. No caso aqui, em direção declinada para o norte da quadrícula. E aí eu não vou precisar mais fazer cálculo. Para onde a minha bússola apontar, eu automaticamente eu posso usar o transferidor da bússola sem fazer conversão diretamente no mapa. Ou para a direção que eu tirar no mapa, eu posso automaticamente sem precisar fazer conversão utilizar a própria bússola para me orientar para aquela direção. OK? Então eu não preciso mais converter da bússola para o mapa e nem do mapa para a bússola utilizando a marcação simples assim